Gente, passando para recomendar o curso Como Deixar a Sua Marca no Mundo, do pastor Sandro Vila. Tive o privilégio de acompanhá-lo desde a sua conversão, os primeiros passos, o casamento, treiná-lo para o ministério, estabelecê-lo, aonde ele tem servido por muitos anos como parte da minha equipe, e eu atesto que ele carrega um bom legado. Nessas aulas, ele vai te levar a entender como receber a marca de Deus na sua vida e depois como impactar o mundo deixando a sua marca. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado através dessas aulas e quero encorajá-lo. Faça a sua inscrição, faça o curso.